Graça e paz, queridos, se liga aqui, a Bíblia fala em João, capítulo 8, sobre a mulher adulta. Levaram aquela mulher até Jesus Sendo que Jesus havia passado a noite No monte, orando E desceu com o intuito de ensinar A Bíblia fala que Jesus Desce para ensinar Ele encontra o povo e ele estava ensinando Quando chegam com a mulher adúltera Sabe o que, que eu aprendo nesse capítulo? Não sai do teu foco não Ainda que fique instigando Ainda que fique instigando. E aí? O que, que tu acha? Olha aqui, Jesus foi com o propósito De ensinar, se manter esteve no propósito, não saia do teu propósito, ainda que contra ti derramem provas, acusações, não importa, não saia do propósito, permaneça naquilo que você foi chamado a fazer. Guarde essa dica, fique na paz.